Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é o unboxing do amigo oculto do Hello Christmas que, bom, já teve vídeo aqui explicando e vamos descobrir, né? No caso eu já sei, mas vocês vão descobrir quem que me tirou. Não sei por onde que eu começo, acho que eu vou começar por isso aqui que é, aparentemente, a outra coisa sem ser o livro, porque isso aqui tem cara de livro. Temos aqui duas coisas. Três coisas. Muitas coisas. Temos a cartinha. Temos. Eu acho que isso é uma agenda ou aquelas coisas que tá na moda as pessoas fazerem, que eu não lembro o nome disso, mas que as pessoas se planejam e pretendo me planejar. E post-it já, amei, porque. Tá, eu, eu tinha um troço desse tipo de it não desse aqui, que esse daqui é muito bonitinho. Porque não sei se. Não sei se vai estar focando, meninas. Mas nesse post-it aqui tem tipo coelhinhos, sorvete. Um troço que parece ser sushi e Eu tinha um post-it desse, mas não era com esses desenhos E ele sumiu da face da terra E eu estou muito feliz que eu recebi o meu de volta E vou encher o meu livro que eu estava lendo de post-it Já adorei a primeira parte Porque já quero começar 2018 me planejando Então isso aqui vai me ajudar muito E na minha cartinha, vamos lá Eu não sei se eu deveria abrir o livro antes, mas enfim né, vamos ver Olá amigo secreto, primeiramente desejo boa sorte Em tentar desvendar essa Carta e abrir o pacote bomba que... Pacote bomba, medo. E o pacote bomba que te dei de presente, XD. Ficou um pouco mais fácil escrever essa carta depois da CCXP porque eu sou uma negação com cartas. Eu já tinha olhado o seu canal e gostado muito do estilo e mesmo que os gostos não sejam idênticos, temos algumas coisas em comum. Então acho que o presente vai ser sucesso. Você disse que gosta de coisas com viagens no tempo e também disse que gosta de livros da Dark side E logo cheguei nesse livro... Do seu mimo, que são universos de Donnie Dar. Eu amo esse filme e é incrível. Calma, deixa eu virar. Não, é assim. Ah, é assim. Eu amo este filme e é incrível como posso assistir 10 vezes e ainda é experiência diferente. É uma experiência diferente. Não sei se já viu, mas espero que goste. No caso, eu acho que ele está falando do, do livro, então acho que sei qual é o livro. E... Calma, me perdi. Esse livro deixa a experiência do filme mais rica e a camiseta é... É um super estilosa, espero que tenha acertado o seu tamanho. Eu vi também que gostaria de realizar seus planos, então passei numa lojinha que curto muito e comprei um caderno e uma palavra que eu não consegui identificar, então depois eu vou perguntar pra ela e colocar aqui o que ela falou, fofos, para que te ajude a se organizar. Entre parênteses ou não. <risos> Importante, porque nunca se sabe quando eu vou fazer alguma coisa até o final, né? Gostei muito de te conhecer na CXP, você tem um astral muito... Bacana, eu acho que é isso. Espero que seja e espero te ver mais vezes e é isso. Beijos, Tanji. Que, no caso, agora eu entreguei quem foi que me tirou no jogo oculto, que foi a Tanji, que se chama Miriam, na verdade. Agora, vamos à parte do livro, que é isso aqui. Calma. Eu sou uma negação abrindo coisas, eu espero só não me furar. Eu só espero não estar cortando coisas que eu não deveria estar cortando. Se você me segue no Instagram, você já deve ter visto que algumas vezes eu estou abrindo as coisas das editoras e acabo cortando os meus livros. Então, assim, eu realmente não sou a melhor pessoa para fazer unboxing. Eu não sei como é que eu abro isso. Provavelmente isso aqui devia ter um fecho bonitinho, mas eu vou cortar a caixa porque, né, quando a gente não consegue, achar um jeito a gente cria um. E, bom, temos isso. Que é a caixa e veio esse saco, que segundo a carta dela né, já sabemos o que é <risos> Alguns amigos meus já leram e disseram que é maravilhoso E eu de verdade não estava esperando esse livro, tipo, eu esperava qualquer livro do mundo, menos esse E eu só assisti o filme, tipo, uma vez e meia, porque eu assisti, né... <risos> Eu parei na metade, na segunda vez que eu fui assistir E já falaram que tem uma, uma experiência muito louca Se você ler o livro e depois for assistir o filme de novo Porque tem coisas aqui que dão uma explicada Enfim, eu estou muito ansioso agora para ler esse livro eu acho que eu vou ler tipo esse livro agora Muito obrigado, eu amei o livro Tipo, sério, amei muito, muito, muito, muito, muito, muito obrigado E agora vamos ver o que temos aqui dentro Deste aqui Olha isso Ai Tá escrito Wake Up E é com o coelho satânico de Doni Darko e eu amei, eu amo camisas gigs e tipo sério eu amei muito e o tamanho é M então você acertou muito no meu tamanho também então é isso veio essa camisa maravilhosa que eu amei muito muito muito veio o maravilhoso livro do Doni Darko a cartinha dela a moleskine barra caderno barra whatever que é alguma coisa pra eu me organizar em 2018 e também um post-it que é maravilhoso e que eu já vou começar a usar tipo agora eu amei muito, muito, muito os meus presentes Tanji, você é maravilhosa e muito obrigado e eu espero que vocês também tenham acertado quem que me tirou e logo mais a gente divulga aí o resultado de quem foi que ganhou o bolão. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e não esqueça de ver o unboxing das outras pessoas do Amigo Oculto. Cool, que eu vou deixar aqui embaixo a playlist pra você ir lá e assistir de todo mundo. E é isso, agora eu vou trocar de roupa, porque eu acabei de chegar do estágio, eu estava muito curioso pra receber, e abrir isso tudo, então, né, acho que agora eu vou realmente me trocar. Então é isso, muito obrigado, beijo, tchau!